Aniversário e eu vou fazer um vlog Por isso que eu tô toda cagada assim Eu acabei de acordar, é, ontem a minha mãe já me ligou Meia noite, que a gente sempre tem isso, né De ligar meia noite pra dar parabéns E o Fernando me acordou <risos> Cantando Happy birthday to you com meu leitinho é, Eu vou me arrumar agora Que eu tenho que ir lá Pra casa da minha mãe Minha mãe vai fazer uma festinha pra mim Eu falei pra ela que não precisava fazer nada, né Mas a minha família, meu se não tiver festa, não é aniversário. Oi filha, vem para mim como minha filha. Olha o que tá aqui, olha. <risos> pra mim a festa vai ser amanhã, só que eu vou hoje lá pra casa dela. Então eu tenho que, tipo, arrumar a casa, me arrumar e ir pra casa dela, tipo, muito rápido, gente. Muito rápido mesmo. Gente, eu fiz uma gambiarra aqui. Já tomei banho, agora eu vou me maquiar, porque tô super atrasada. Tomei banho e lavei a louça, né? Já deixei a louça lavada, porque eu não gosto de sair de casa com a louça suja, gente. Meu cabelo agora rapidão. Vou só dar uma secada mesmo. Vou fazer a escova, não. Vou só secar. E talvez se der tempo eu passo uma chapinha. Senão eu vou passar lá na casa da minha mãe Sempre quando eu seco meu cabelo, eu faço chapinha, eu uso esse defrizante aqui, ó. Nossa, ele é muito bom, muito fantástico. é tempo eu passo chapinha, senão eu passo lá na casa da minha mãe. Agora eu tenho que arrumar mala, tenho que arrumar mais, outro medo gente. Bora arrumar mala agora gente. Finalmente. Quem vê pensa que eu vou viajar só por uma semana, né? Mas não é. É porque aqui a gente leva tudo, tudo mais que a gente precisa. E eu não sei vocês, mas eu sempre quero levar 30 roupas de peça. Porque vai que eu quero usar uma peça e não tá comigo. O que, que eu vou fazer? Voltar pra buscar? Não, vou chorar. Então eu prefiro o quê? Colocar tudo na mala. Vem aqui dentro! Sabe, aqui cadê? Essa moda de rodinha é mais fácil Da gente levar até a casa da minha mãe, né? Porque a viagem é longa, gente, a viagem é longa Então, bora começar a arrumar Gente, cheguei aqui na casa da minha mãe e tipo, ela já me recebeu com um monte de presente, a minha tia também tava aqui e já me recebeu com um monte de presente, meu pai já me ligou, tipo, meu, <risos> tô nem acreditando tudo isso. Muito bom. Agora a gente vai montar a minha festa. Como vocês sabem, não, não sei se vocês sabem, mas a minha mãe trabalha com eventos, né? Então ela quis porque quis porque quis fazer uma mesa pra mim. E vai fazer uma mesa pra minha tia Roseli também, que a minha tia Roseli faz aniversário no dia 12. Eu faço dia 11 e ela faz no dia 12. Então a gente vai lá agora montar pra, tipo, para amanhã já ficar tudo pronto, entendeu? A gente não tem aquela correria de, de ter que acordar pra montar e tudo, não. Vamos lá agora montar a festa. Aniversariante também trabalha, gente, vai pensando Olha quem tá aqui Olha Quem tá? Quem é a mãe? Oi. É o príncipe da princesa Ó gente, como tá ficando Esse é o meu lado E esse é o lado da tia Roseli. Coroa Anos 80 E aqui é a churrasqueira Esse aqui é meu irmão, ó. E a baixinha. É. É? Já tá noite. E eu peguei o celular da minha mãe pra gravar. Porque a minha câmera é muito pesada e eu não tava conseguindo gravar com ela. Ó, oh, enquanto eu tô trabalhando, ó o que o Fernando tá fazendo, ó. O que você tá fazendo o Fernando enquanto eu tô trabalhando? Hein? No meu aniversário. Coçando o cu. Então, não consegue... Fernando, para desse jeito. Tentar... Olha minha cara toda cagada você já. Você depois de que eu falei. É uma... Não, vou falar que você está coçando o cu. Não você não, não falou que você tá coçando o cu. Depois você Você corre. não vai estar coçando tá o cu. Não, quero gravar. Não, oh, bebê, mentira. Gente, nós somos expulsos do salão porque já está muito tarde. Então a gente tem que ir para casa. Não né, que Demais. <risos> e aí a gente vai continuar amanhã. A maioria já tá quase pronta, mas a gente vai ter que terminar amanhã mesmo. Tô falando baixinho, porque senão minha mãe vai levar muito. Agora eu vou tomar banho e dormir. Amanhã tem mais. Muito mais complicado. Beijo. Bom dia, gente. A festa é meio-dia. E meu, tem muita coisa para fazer. Bora. Seu aniversário, vem pra cá comemorar Tem festa, presente, salgado, docinho Tem bolo fofinho pra você provar Hoje é seu aniversário, todo mundo já chegou A tia a gordinha, os filhos, a vizinha, o padrinho, a madrinha, a vovó e o vovô Terminamos de montar a festa, graças a Deus <risos> Montamos duas festas, a minha e da tia Rosalind, é aniversário é surpresa pra ela, né? Na verdade ela não sabe ainda. Era pra ser surpresa pra mim, só que a boca da minha mãe falou. E também não tinha como ela esconder, né, gente? Porque eu já ia vir na casa dela e agora eu vou me arrumar, né? Porque não dá pra receber as pessoas com essa presença. Bora pra festa! <risos> tá pronta, gente. Vamos. <risos> <risos> <risos> Eu vou colocar no YouTube, viu? Caraca! <risos> Finalmente não. Acabou a festa. <risos> Acabou não. a festa. Tipo, eu tô muito cansada. Como vocês viram, eu fiquei desde ontem trabalhando. Né? Uma condenada. Mas foi muito legal. Eu gostei demais. E eu quero agradecer a todo mundo que veio na minha Festildes. E ano que vem tem mais, gente. É, ano que vem tem mais, eu acho. Logicamente. <risos> então, eu quero agradecer a todo mundo. Principalmente a minha mãe, que eu amo, que eu adoro, que é demais. Linda! Linda! linda! E toda a minha família E o meu irmão também que eu amo Meu namorado que eu amo E minha tia que eu amo E meu pai que eu amo E todo mundo que eu amo Tá bom, já acabou, Jéssica Chega, <risos> chega né? E é isso, gente Agora eu vou dormir Não, não vou dormir Vou trabalhar mais Vai editar vídeo Vou editar o <risos> um vídeo pra postar logo Ó, E esse vídeo vai ser todo E em breve vai sair um próximo vídeo dos presentes é, eu, vou fazer, que... eu vou fazer um vídeo especial dos presentinhos que eu ganhei Bom, é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, cliquei em Gostei <risos> E se inscreva no canal E eu esqueci Baby! -a. <risos> Sigam a gente em todas as nossas redes ah, sociais metade. É tudo o que? Casei e me lasquei Um grande beijo